Salve família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, espero que você esteja bem, eu tô muito bem, graças a Deus. É... Hoje é um vídeo um pouquinho especial, como você pode ver na descrição desse vídeo, muito massa. Conseguimos alcançar nossa meta, graças a Deus. Tô preparando uma parada da hora aqui, como você pode ver, eu tô num setup totalmente diferente, eu tô arrumando meu setup, você vai ver ainda como ele tá aqui, como que ele... Mano, tá muito show, eu adorei ter feito esse setup. Tá bom? Mas o negócio é o seguinte, mano, o mais importante, o porquê eu estou aqui, você vai ver agora. Sim, meus amigos, chegamos em 2.000 inscritos. Yeah! <risos> pois é, meus amigos, chegamos em 2.027 inscritos. E aí, mano, esse vídeo aqui é o seguinte... Não pula esse vídeo, beleza? É, eu acho que esse vídeo vai ser um pouquinho importante pra você aí, mano. Que veio recentemente, que não me conhece. Mas vai me conhecer, com certeza você vai me conhecer. E eu acho que você vai gostar sim desse canal. Eu quero batalhar pra que isso dê certo. E nada melhor do que nessa batalha você me acompanhar. Mano, como você me segue aí, você faz parte desses 2 mil inscritos. Eu acho que nada mais nada menos que eu contar pra você um pouquinho de mim, tá? É... Como que você pode ser um inscrito do canal se você não conhece direito quem você segue? Então, manos, tô aqui pra isso. Hoje esse vídeo é especialmente pra você. Muito obrigado, primeiramente. Meu nome é Fernando, eu sou Fernando Freitas, eu não sou Fernando Gotz, sou conhecido assim porque eu tive um clã há muito tempo em Call of Duty Ghosts de Playstation 3, eu e meu cunhado montamos um clã com o nome Guts. por que Gotz não sei, a gente ainda não teve essa ideia do motivo. Tá? Então, daí pra cá, eu coloquei Fernando Gotts no meu nome, porque eu curti muito essa tag, eu adorei e eu levo ela até hoje. Eu acho que já faz mais ou menos uns 5, 6 anos de, de, de caminhada aí com o aí, mano, acompanhando os bagulho. Eu já tive um canal antigo chamado Família Gots. É, eu desfiz esse canal, mas eu acho que isso daí é uma coisa um pouco mais recente. Eu vou voltar lá do começo, da onde eu vim. Bom, mano, tá vendo essa cadeira aqui atrás, essas paradinhas aqui, o meu computador, o meu microfone, que não é barato. Isso nunca foi minha realidade, mano. Minha realidade foi totalmente diferente. É, fui criado por uma pessoa. É, meu pai atualmente, ele é um. Ele. É, é meu padrasto, mas é meu pai, porque foi quem me criou e eu acho que quem, quem cria é o pai e não quem faz. E eu não sei, eu não sei quem é meu pai. Isso não interferiu na minha vida, eu não deixei que isso afetasse. Eu descobri muito cedo isso pelos meus parentes, fiquei levando isso por muito tempo, porque ele pensava que eu não sabia, as pessoas pensavam que eu não sabia, mas eu já sabia. Então quando ele veio me contar já era um pouquinho tarde. Mas enfim, ele tem um bar, né? ele gostava que eu ajudava ele muito nesse bar, então eu comecei muito cedo a minha caminhada, a minha história, eu ajudava ele nesse bar desde os mais ou menos os 9 anos de idade eu acho pelo que eu sei hoje eu tenho 29 anos então desde os 9 anos de idade eu ajudei ele nesse bar e a gente eu ajudava ele a tocar eu nunca tive muito se diz, muito luxo eu trabalhava com ele muitas vezes eu queria fazer um passeio alguma coisa ele falava que não tinha o dinheiro para poder fazer isso é, eu não eu sempre tive vontade de fazer mas eu nunca liguei muito. Eu nunca me dei conta que às vezes as coisas podiam ser difíceis, mas tem algumas coisas aí que não vem ao caso. É, então, com mais ou menos 14 anos de idade, minha mãe separou dele. A gente foi morar na casa da minha tia. Da casa da minha tia, eu fui trabalhar no mercado. Quando eu fui trabalhar nesse mercado, eu ganhei meu primeiro salário fora. Esse salário eu dei pra minha avó eu não, minha mãe, na verdade, eu trabalhei um mês, que era final de ano, então, ele pedia pra ela, eles pegavam, tá ligado, a gente no final do ano pra poder trabalhar, esse primeiro mês que eu trabalhei, eu recebi alguns picadinhos, e o restante que sobrou, minha, deu, minha mãe deu pra minha avó, pra minha, minha avó tava precisando muito na época, ela trabalhava no hospital, e o hospital acabou mandando ela embora, é, prestes a aposentar, minha avó acabou não aposentando, processou o hospital, e depois de muito tempo ela acabou ganhando o, o processo, mas eu acho que não, não sei se isso ajudou muito. Enfim, eu.. Depois disso daí é, que minha mãe separou do, desse meu padrasto, eu saí, fui mandado embora do mercado. Fiquei muito mal, não sabia o que fazer, a gente morava na casa da minha tia. E minha tia. É, ela sempre teve um bom coração, porém ela também teve, tinha os filhos dela, era difícil Minha mãe não trabalhava, não recebia pensão dele, nem nada Minhas irmãs ficavam com a gente nessa casa da minha tia E a gente, eu sustentado por um rapaz também, que era namorado dela, marido Na época, eu não sei te falar, mas sustentava muito, eu sustentava a gente Agradeço muito também ele por isso E... Desculpa aí Bom, eu sou um pouco difícil, tá ligado, de de chorar e tal, mas quando você para pra, pra rever seus conceitos, você acaba vendo que tanta coisa que mudou na sua vida, isso é da hora, às vezes não é tristeza, tá ligado, mais emoção, mano conseguir, tá ligado aquilo que você não imaginava é muito forte, tipo você sair daquele mundo virar homem cedo e batalhar, mano, o bagulho é louco o bagulho é louco bom, mas, então vamos lá, continuando a minha história eu morava com a minha tia, mano, nessa época, tá ligado? Na embaçada, a gente era sustentado pelo cara e tal. Aí eu, ele falou que eu não podia ficar na rua, mano. E falou pra mim, ele, ele trabalhava na feira. Fui trampar com ele na feira, mano. Aí, tipo... A gente acordava cedo assim, não, mano. Cinco horas da manhã, puta, era mó zoeira, velho, na feira. Feira é ba... mano, é da hora, feira. Se você já trabalha na feira, mano, comenta aí, velho, porque o bagulho... Vou te falar, mano, putz, era chato você levantar na garoa de manhã pra ir poder trampar, mas a alegria, velho, que os caras te traz lá é muito massa, mano, é muito da hora, tá ligado? Então você fala, puta, mano, é bagulhos bagulho que você vai puto de manhã trabalhar, mas você volta muito feliz de tarde que passou aquilo, tá ligado? Tipo, aquela bravice sua que você tinha pela manhã em trampar. E depois de um tempo não, ficou difícil na feira, ele falou que não dava, fui arrumar um trampo pra fazer em entregar panfleto, tá ligado, mano? Tinha 15 anos de idade. Tinha, acho que ia acabar de fazer 15 anos Eu foi entregar panfleto com um amigo meu. Era 10 conto por dia. E ele me chamou, mano, pra dividir 5 reais pra cada um. E a gente entregava. Ele falou, mano, me ajuda a entregar o divido com você, tá ligado? 5 cão pra cada um. Eu falei, puta assim como cada um, ele falou, mano, é caraca, uma nós tipo, o maluco mano, largou mão de ganhar sozinho pra ganhar comigo, mano, é da hora então, tipo, eu sempre fui uma pessoa assim, humildona, tá ligado? As pessoas gostavam de mim, pelo menos eu acho mas enfim, tá aí trabalhando entregando panfleta e tal, entregamos por uma semana, acabou acabando acabou, é, ia acabar o trampo em uma semana, chegou no quinto dia mais ou menos, ele falou pra mim, vamos pedir um serviço pra um cara ali, mano eu sempre pedi serviço pra esse cara E ele, ele ia lá no meu pai Mas ele, tipo, quando ele ia lá no meu pai Passar lá pra trocar uma ideia Eu pedi a trampa pra ele e ele falava que nunca tava precisando Aí ele pegou e falou Um belo dia, ele falou, vamos lá pedir, mano Ele abriu uma loja, eu falei, ah, vamos Chegou nessa loja Ele pegou e falou assim Mano, eu não tenho coragem de pedir pro cara, mano Pede você eu falei, puta, eu, mano, eu falei, ah, tá bom, eu conheço o cara, mas ele era considerado, esse moleque foi comigo, era considerado o primo do cara, mano, era muito mais fácil ele ter pedido do que eu, era, mano, era tipo, tá ligado, é como se você fosse para um tio seu pedir um trampo, se não tivesse coragem de pedir pro seu tio, e pedir pro seu amigo pedir, mano, puta, é um bagulho muito louco a vida, tá ligado, eu fui pedir, quando eu pedi o trampo para ele, ele falou, mano, eu não tô precisando, velho, Agora não, acabei de abrir e tal, não sei o que. Aí ele perguntou quanto que eu ganhava entregando panfleto. Eu falei, mano, eu ganho cinco por dia. E é isso, né, mano? Naquela época, eu tinha 15 anos. E aí ele pegou e falou assim, mano, agora não dá, beleza? Eu falei, não, suave, se precisasse, me avisa. Eu já tinha noção da, da opinião do cara, o que ele ia falar para mim. Aí eu peguei e saí fora, mano. Fui pra casa da minha avó. Minha avó, eu paguei condução Na época a condução era 2 h ou 2h20 Sei lá Paguei condução, fui pra casa da minha avó E fui falei, mano, eu vou passar o fim de semana aqui Isso era numa sexta-feira, mano, ele me liga no sábado Ô, o Fernando, o pai dele me ligou Desculpa, aí Ô, o Fernando tá aí eu Falei, o Fernando tá, quem é? Eu falei, ah, é o pai do William é, tem como você falar pra ele vir aqui na loja? O William quer conversar com ele sobre o trabalho Puta merda, velho, minha avó me acordou Era 10 horas da manhã pra falar esse bagulho eu falei, não, avó, eu não vou não, não, ela falou, vai, é trabalho. Eu falei, não, não vou, não, nem a pau. Eu vou gastar meus únicos, eu tinha cinco, velho, cinco reais eu tinha. Eu vou gastar meu único cinco real, mano. Eu já gastei 2,20 pra vir, eu só tinha 2,80. Eu falei, mano, eu vou ficar duro, eu não, não, eu vou ficar aqui, tá ligado? Vou, na segunda-feira eu vou, ela falou, não, você vai. Peguei, paguei a condução e foi, mano, graças à minha avó. Quando eu cheguei lá, ele conversou comigo, falou assim: Mano, eu tenho essa proposta, eu te pago isso por semana pra você ficar aqui, né, mano? Só que você vai ficar aqui dentro da loja, você não vai sair, não vai, sei o que lá, etc. Pai, pum. Eu falei, Mano, demorou, vamos fazer o teste. Eu fui fazer o teste com ele. Isso foi há ah, 15 anos atrás, rapaziada. 15 anos atrás. Esse cara me ensinou uma profissão. Aí de novo. Esse cara me ensinou uma profissão, mano. Tá ligado? Que um cara para prender ela, ele deu um carro Que eu aprendi de graça De graça, família o bagulho é louco molecão um aí Às vezes as pessoas iam na rua, não dava nada mano. Desculpa aí Tá ligado? É porque É um bagulho muito louco Você para pra pensar, velho e é da hora Tomás Que não tô falando não é tristeza É alegria, mano. O bagulho é, Deus é meu. Caraca, mano Na moral Eu não sei, velho O bagulho aconteceu, mano Tinha que acontecer na minha vida Eu não sei se eu tivesse com ele hoje Com meu pai Que é um meu padrasto. Eu não sei se eu seria um eu Trabalhava com ele num bar E Não sei se eu ia ter futuro, tá ligado? Não sei se eu seria O que eu sou hoje E... Aí que, que acontece, mano. Esse cara também tinha uns problemas. Eu ajudei ele numa fase, não abandonei, mano. Ele tá ligado, eu falei, mano, você tá me ajudando e nada mais justo do que eu também te ajudar. Então, o é o seguinte, mano. Se precisar, aí, mano, pode deixar comigo que é nóis, eu vou te ajudar. Eu ajudei, de verdade, não abandonei o cara. Ele já ensinou pessoas aí, tipo. Não, não ficou com ele, porque é uma profissão, mano Você ganha mais saindo fora E trabalhando sozinho, tá ligado? Eu recebi uma proposta Na época, eu ia ganhar Cinco vezes mais Do que o que ele tava me oferecendo Com o outro cara E eu olhei pro cara e falei, mano Não vou sair não, mano Não vou sair, sabe por quê, mano? que o cara me ajudou não, podia, não tava nem ter falado pra ele, não é orgulho não, mano Eu cheguei lá na loja e falei, mano, o bagulho é o seguinte O cara me ofereceu e eu não vou, mano Ele ficou tipo meio pá que eu ia Mas eu não fui, mano, não fui não A gente brigou, a saí de lá Não, aí eu conheci a Amanda Putz, vocês viram, a Amanda foi outra coisa mano. Eu sempre quis namorar, tá ligado? Só que eu nunca arranjei uma mina da hora E eu conheci a Amanda E a Amanda... Tinha 14 anos na época, tinha acabado de fazer 18, ela ia fazer 15, depois de 3 meses ela fez 15. E a gente começou a namorar, é... eu nunca tinha namorado, foi um susto, tá ligado? Com uma semana ela pediu aliança, 3 meses ela já tava morando comigo e... Nossa, mano, que loucura, velho que loucura. Aí eu tava, virei sócio da loja, onde que eu trabalho... É, briguei com ele, assim, entre aspas, rolou uma discussão, algumas coisas que a gente não concordava E eu acabei saindo da loja, deixei lá os bagulhos com ele e tal Saí só com uma ferramenta de trabalho na mão E na época a gente trabalhava com algumas pessoas, essas pessoas iam trabalhar comigo Me deu uma força, mas eu não soube administrar, já saí cheio de dívida Saí devendo aluguel com ordem de despejo Eu tive que ir trabalhando e o que eu conseguia nesse trabalho, eu ia dando pra não ser despejado da minha casa. Fiquei, eu fiquei sem luz, cortaram a minha energia, cortaram a minha água. A energia, como eu precisava usar pra trabalhar, eu pedi, a gente pediu emprestado pra pessoa que morava na casa da frente. A gente puxou um fio da casa dela até a nossa, tomava banho lá na casa dessa pessoa. E eu caí de novo, rapaziada. Eu, eu, eu conquistei algumas coisas e perdi tudo de novo. Depois de certo tempo, eu tava morando numa casa com a Amanda Que era o... Engraçado, né, mano? Era o banheiro, era a lavanderia, o banheiro da casa e eu tava morando lá E, tipo, eu olhava assim pro teto e falava pra Amanda Falava, mano, olha onde que a gente tá, velho é, um... Mano, a gente tá morando num banheiro, mano, numa lavanderia, velho Na moral, aí ela falou assim Pois é, mano Pois é, e a nossa situação foi só diminuindo, tá ligado? Só foi piorando. E aí eu peguei e falei assim... Ela falou, Fernando, por que, que você não abandona essa profissão e vai fazer outra coisa? Vai trabalhar registrado, isso e aquilo. Eu falei, não, mano, eu não vou trabalhar registrado. Eu vou, eu sinto, mano, eu sinto, eu sonho. A gente vai conseguir, vai conquistar essa parada. E a gente, ela brigou comigo porque eu não queria sair desse, dessa profissão, que eu queria continuar e trabalhar nisso e aí ela pegou depois de um tempo a gente abriu outra, uma outra lojinha eu e um moleque, trabalhamos por mais ou menos uma, um mês ou dois eu acho, um mês, eu acho que no máximo três meses junto, não deu certo eu saí e voltei a trabalhar com William. O, o primeiro cara que me deu trabalho que me ensinou a profissão ele falou pra mim que tava precisando de alguém, só que ele queria um valor muito alto na parte, porque a loja tinha certo movimento. Quando eu é, tava trabalhando fora, eu ganhava mil reais, mais ou menos, por mês. Mil reais e pagava o aluguel de 200, tinha que manter água e luz, Amanda, não sei o que e tal, pai, e pum. No final das contas, às vezes eu saía devendo. A maioria das vezes, não é às vezes, eu acho que a maioria delas eu saía devendo. E aí ele pegou e me ofereceu a loja pra me voltar na sociedade com ele. E acabou falando assim que eu ganharia cinco vezes mais do que eu tava ganhando. E eu falei, mano, meu Deus, como pode? Só que eu era muito amigo desse outro moleque também. E ele falou assim pra mim, mano. Eu falei pra ele, velho, eu recebi uma proposta e tal, e cada é recusável é, só que é o seguinte, mano: mil reais pra gente, dois mil reais, a gente não tá dando certo pra dividir mil pra mim e pra você. A mulher dele trabalhava, mas a Amanda não trabalhava, então acabava ficando difícil. A Amanda já tava limpando algum é, motel, ganhava 50 reais pra fazer limpeza com a mãe dela de noite, fazia limpeza quando o pessoal saía lá do o que for, que ela ia lá e tinha que tirar as cobertas, tirar os bagulho. Então também assim não estava fácil, porque não era sempre, era, tipo, ou era de sábado, ou era de, de domingo, tá ligado, não era todo fim de semana, foi, acho que foi umas duas vezes que ela foi, três vezes, então também não era lá aquelas coisas, e aí eu falei pra ele que não dava, que eu... Ia ter que sair, ia ter que trabalhar com o cara, mas eu não ia deixar ele na mão também, mano. Como eu nunca fui de deixar na mão é, as pessoas e ele falou, ele não gostou, a gente acabou brigando. Ele saiu, eu saí da loja, fui trabalhar com ele. Minha vida mudou, tá ligado, dali, mano? Minha vida mudou totalmente, porque tudo bem, eu ia ganhar cinco vezes mais, mas não ia ser assim, porque eu tinha que pagar a parte, era muita coisa. Era muita coisa de pagar aquela parte dele. Então, com... eu voltei a trabalhar com ele com 23 anos, mano. 23 anos de idade, eu voltei a trabalhar. Fiquei dois anos fora, saí com 21. 23, eu voltei a trabalhar com ele. Então, quando eu voltei a trabalhar com ele, ele me ajudou a fazer algumas administrações. Meu dinheiro, eu paguei ele, graças a Deus. E conquistei minha casa. A gente financiou, a casa era dele, na época que eu tinha saído. Ele financiou a casa pra mim e eu consegui comprar, mano. Primeira conquista assim, grande mesmo, fora a loja, que foi, foi uma benção mesmo, eu consegui a casa. Amanda já tá comigo a. Há... Nossa, mano. Puta é muito tempo, cara. 13 anos quase. E a gente. Mano, passou tanta coisa. eu a gui. De... Nossa, eu, tipo, tô aí, mano, tô na parada, tô na luta, tô tentando conseguir mais com o canal agora, com certeza Quero expandir, eu quero ganhar mais, eu quero poder usar o canal pra mim viajar, mostrar lugares pra ela, pro Enzo que veio O Enzo é... também, depois, mais pra frente, se quiser, eu posso falar dele, como que foi e, uh, o planejamento desse garoto Que planejamento... Queria ter filho, mano, era só agora, com 30 anos, mas já tá fazendo 4 anos pra esse ano, 4 anos. Então, assim, mano, derrotou esse bagulho, eu perdi alguns parentes, perdi minha avó, que foi que me indicou pra, pra ir trabalhar, tá ligado? Que fiz o um vídeo mais especial de meus inscritos, foi na tristeza, com... que ela tava internada, uma semana depois ela faleceu. é difícil, né, mano, porque, tipo, você... Se... Eu ia todo Natal lá, já não vou mais Esse já foi o primeiro que eu não fui Mas, mais uma vez O bagulho é louco, a vida é, é assim, cheia de surpresa Cheia de paradas loucas, mano Mas Essa história é pra você entender, mano Que não adianta você desistir, velho Você parar de fazer Suas coisas achando que nunca vai dar certo Mano E aí quem você pra falar que não vai dar certo Na sua vida, mano, você tem que tentar, tá ligado Tenta, mano graças a Deus velho eu conquistei minha casa eu montei um setup mano eu adorava jogar mano eu montei um setup se eu quiser jogar qualquer jogo mano hoje é lógico do meu trabalho que saiu mas mano eu conquistei velho eu comprei uma câmera para mim fazer vlog na rua uma câmera não barata uma câmera cara comprei uma lente Comprei equipamentos, mano. Comprei um monte de coisa. Eu quero mostrar pra você. Tá vendo isso aqui, mano? Ó, isso aqui é uma placa do YouTube. Ela não é minha. Assim, não é do meu canal. É minha, mas não é do meu canal. Isso aqui me deu foi me dado como incentivo, mano. Tá ligado? Porque o maluco falou, mano, você é da hora, velho. Você vai conseguir. Pode pegar. Usa ela como incentivo. Eu perdi meu canal. Vou conquistar... Tô conquistando outra placa. Eu não vejo ela mais como incentivo pra mim, mano. Mas leva ela e... e velho, busca seu futuro aí, mano, se espelha no bagulho e não desiste, então, mano, é uns bagulho louco, mano, por que que, tá ligado, o cara, tipo, mano, as coisas acontecem, as coisas aparecem pra mim, assim, mano, é um sinal, tá ligado, pra eu tentar, então, mano, ó, eu quero agradecer muito pelos dois mil inscritos, eu tô muito feliz de verdade por vocês terem me ajudado, você me ajudou a conquistar, esses dois mil inscritos. E eu não sei o que seria sem a, o apoio de vocês, tá ligado, mano? Vocês me apoiaram muito. É, eu tô crescendo cada dia um pouco mais. Se você acha que eu devo crescer mais, mano, compartilha esse vídeo com algum amigo seu. Manda lá esse especial aqui, tá ligado? Pra ele já entrar aqui já me conhecendo, sabendo quem sou eu. eu Tamo junto, mano. É, eu, obrigado mesmo, sem palavra Desculpa aí o jeito que eu fiz esse, esse vlog entre aspas, mas eu acho que eu deveria ter mostrado pra você e ter falado pra você desde o começo começou, pra você já entrar aqui, já sabendo e ciente então é isso, mano, eu acho que eu vou ficando por aqui o vídeo já tá um pouquinho comprido, tamo junto siga aí, mano, seu sonho, não desiste velho, vai atrás, mano mesmo que as pessoas falem que não dá, ou que você olha não vê futuro no seu futuro mas as coisas são assim, mano A gente nunca sabe o que tá pra acontecer Mas acontece É, mano, não tem explicação, velho É assim Então, mano, não perde as suas oportunidades Vai atrás dela Se ela aparecer, mano, corre mesmo que às vezes é uma coisa que você acha que não deve ir, mano Vai, pelo menos pra conhecer aquilo ali, mano Pode ser o futuro nas suas mãos, mano Não fica só pedindo pra Deus e parado Vai, pede pra Deus e vai, mano Tá ligado? Segue seu caminho, vai em frente Tamo junto, mano Eu vou ficar por aqui Fico muito satisfeito, muito obrigado aí pelos dois mil inscritos, tamo junto, eu espero que você compartilhe esse vídeo com um amigo seu, ou 10, ou 20, ou 30, quantos você sentir no coraçãozinho aí, tamo junto, mano, valeu aí, até a próxima, o meu setup tá ficando pronto, então eu vou fazer mais coisas, mais reacts e mais paradas legais, valeu amizade, valeu irmandade, valeu todo mundo que tá dando esse apoio, valeu família, vocês é foda, tamo junto, mano, até a próxima. Tchau.